Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo Puta que pariu Mano, eu não sei o que acontece com esse jogo Pessoal, e agora eu vou mostrar Os... Asta praça É... Do, desse jogo Grande Theft Auto Calma que eu vou conseguir É aqui vê que se acontece Por quê? O jogo tá uma bosta Isso, filha da puta Mano, tem que resolver esse problema Não vai dar Bom, pessoal, agora espero que não dê errado essa porra Que o meu jogo tá com problema aqui Puta que pariu E o primeiro código é... Eu vou colocar na tela, mas é assim Esse primeiro código, ele é Nunca mais sentir fome Não sei o que aconteceu aqui E você, O CJ nunca mais vai sentir fome O próximo código irá ser... Puta que pariu de ter errado. Alô? Alô? Vai tomar no cu. What the fuck? Nem áudio tem. Essa segunda praça é anula o nível de procurado. Ou seja, não tem o um nível de procurado. Cadê? Vamos... Bora! Porra, corre, caralho. Ah, não. Lá vem a puta. Puta que pariu. Principal. se faz, sua puta filha da Puta, eu com a sua mãe ontem. O terceiro é... Ativa um tema ninja. Puta que pariu. Eu vou ter que digitar aqui. Vou ter que anotar aqui no canal. Calma aí. Calma lá. Calma lá. Calma lá. Ah, ganhei uma, uma espada ninja. Porra, você quer brigar comigo? Eu tô com a espada ninja. Puta que pariu, já tem barraco aqui, gente. Caraca, que porra é essa, gente? E a quarta ativa barco voadores. Cadê os barcos? Olha os ninjas. Corre caralho, fude muito. Eu não sei como mostrar os barcos voadores. Calma aí que os ninjas estão me fudendo aqui, mano. Desativou a polícia. Mano, tá tudo de preto Eu não sei como fazer os barcos voarem Mas já tá ativado Essa daqui é boa Aproveitar que está chovendo Aproveitar que está chovendo Olha como é que fica o céu O céu fica limpo Caralho, o que está acontecendo com esse povo? Mata, depois, conversa. Opa, dinheiro. Obrigado, tchau. Com licença, tchau. O próximo é esse aqui. Eu tô agachado Eu acho que ela tá pra morrer hoje Mano, olha isso Ativa o canhão. Não sei o que é isso. Mano. Você ativa esse vindo. Misericórdia. Corre, filha da puta. Ai que delícia, quebra tudo. Eu vi dinheiro sair do carro oh. O próximo você ativa um paraquedas Eu não sei como é que usa os paraquedas Mas você tem um paraquedas para Paraquedas Não está acontecendo nada Aqui Ah jota L, O, J, -y, y, esse, esse, Essa trapaça aqui, o, todos os pedestres que a, atacam sim eles mesmos Não sei pra quem vai querer isso, mas eles começam a atacar sim mesmo É um matando o outro, agora é o bicho pé Desativar a trapaça do Meu Deus, tá me atacando aqui, Para Pra isso, só é ativar a vida infinita. B, A, G, U, V, I, U. Meu Deus, o cara tá com uma bazuca. Calma aí, fica na puta. Explode, explode tudo. Tô com vida infinita. Misericórdia! corre, crião! é mula, hein? Você não tá com um taco de besugo não Você tá com uma bazooka Meu Deus do céu, muita gente Me dá essa lazooka Meu Deus Toma, vagabunda o que é está acontecendo? Tá, tá muito, muito perigoso aqui